Então, tô aqui no bairro de Garcia Ainda estado de São Roque Ainda pescando aqui E esse aqui é o segundo lago Olha aí, ó Olha aí, eu tô com a galerinha aqui Coloquei ali meu molinete aqui novamente Ó, meu molinetezinho aqui Estamos aqui Na tentativa Domingão, dia 30 30 de 2022 Aqui pescando aqui Nesse lago um outro lago menor Mas dizem que aqui só tem peixe criado Peixe grande Joguei minha boia ali na água Três anzós Com lambari Tripa Tripa de galinha desidratada Com sangue Sem sangue Não tem desculpa Se o peixe estiver com fome ele vai comer a gente vai pegar É isso aí Acompanha aí a nossa pescaria aqui Estamos juntos, pássaro eletrônico pescando e encartando seus pássaros.